Meu nome é Kátia Morozov Alonso, eu sou docente da Universidade Federal do Mato Grosso, atuo tanto na graduação quanto no programa de pós-graduação, é, trabalho desde 1992 com a educação à distância, e mais recentemente, né, porque em 1992 a gente ainda não tinha internet disponível e mais recentemente é, trabalho com as tecnologias da informação e comunicação, sobretudo tentando entender os processos de mediação e interação naquilo que são uh, esses novos espaços de comunicação.